Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim. Esta semana vai acordar sempre com vontade de comer mais algum doce. Eu convidei a Cristina Castro para nos falar sobre a origem e a história de alguns doces. Hoje vamos falar... De um bolo que tem um nome que eu não gosto nada, mas, mas o bolo é bom. Que é o bolo podre. E neste caso, vamos falar do bolo podre de Santa Maria de Emerges. E a Cristina Castro é que sabe a história. Olá, Cristina, bom dia. Tem é que ter o um microfone ligado, só não diz nada. E... <risos> bom dia. <risos> este bolo é muito especial, não? É, sobretudo... Uh uma determinada altura do processo de confecção, que eu achei muito particular. Isto é, é, é um, chama-se um bolo podre, é uma espécie de um fular. É, um, Leva imensos ingredientes, uh, raspa de limão, laranja, uh, aguardenta, azeite... Podiam nome, tantos nomes. Que poderiam ter, poderiam ter tantos nomes ao, ao... É podre, porque ele antigamente ele, ele tinha que levedar de um dia para o outro. Também pode ser chamado dormido. Então ele era embrulhado em cobertores e era deixado junto do fogão a, a levedar. E, e, e por isso ganhou o nome também de dormido, podia ser chamado dormido, porque ficou a dormir a noite toda, ou então pôde, justamente a massa apetecia o azedava quer dizer, fermentava. É, é essa é a razão que eu, que eu, que eu tenho eu para chamar de lá, nome. Eu gosto mais dele lá a dormir, mas pronto. Mas o mais engraçado deste, destes doce é que a certa altura as senhoras que, que eu vi fazer, fizeram o bolo, tinham o bolo já levedado, pronto para meter no forno, e antes de o meter no forno foram chamar os vizinhos, amigos, pessoas que encontraram, para todos se rirem no momento de colocar o, forno, o bolo no forno. Toda a gente tinha que rir à gargalhada. <risos> e aquilo, claro, que eu acabei também por me rir bastante <risos> e, e foi muito engraçado. Mas porquê que se riem à, à gargalhada? Então a explicação foi porque se não se rirem à gargalhada o bolo não nasce não, não, não, não cresce reganhado. Ou seja, não fica empolado, não cresce. Fica assim sem forma, fica sem graça. Então tem que se rir muito, que é pelo crescer e para ficar arreganhado como eles dizem. E o, e o mais engraçado é que vamos encontrar estes, estes rituais do riso que estão muito ligados à fertilidade um, ligados a outros doces que não são propriamente rir quando se está a metê-los no forno ou quando se está a tirar do forno ou quando se está a trabalhá-los, mas sim uh, são doces que são feitos para provocar o riso e um, um exemplo desses é, é as ferramentas de São Gonçalo que tem mesmo a forma de um pênis <risos> É <risos> a... a cultura popular é uma coisa fantástica é Exatamente, e aqui a ideia também é um bocadinho essa, é provocar o riso, não é? Não, mas De eu provocar... acho maravilhoso pelo menos chamar a comunidade inteira para, para se estar ali a rir durante 5 ou 10 minutos não sei quanto tempo é que demorou a experiência uh, uh, Foi bastante tempo, eram foi... bastante bolos, <risos> bo... não sei se eles fazem sempre isso ou se simplesmente se ria para, para a doceira sozinha mas, mas naquele dia sim chamaram algumas pessoas para rirem Muito bom, Cristina, muito obrigado Amanhã voltamos a conversar com a Cristina Castro, minha convidada ao longo desta semana. Se nunca leu nada que a Cristina tenha escrito, já está em dois volumes muito interessantes sobre a doçaria portuguesa: um sobre o Norte, outro sobre o Sul. Tintim -tim por Tintim. -tim. Histórias contadas Tintim por Tintim.